Tô fazendo amor com a Mas meu coração é de trabalhador Eu fiz alianças com quem não devia Foi polarizando pra governar Falar pro banqueiro que nunca lucrou Tanto quanto comigo em toda a história aqui desse país Com terceirização vou fazer o que for Com o um agronegócio, empreiteira e andar de jadinho feliz E depois acabou a ilusão que eu criei Levo o golpe com a Dilma e lá em Curitiba me mandam prender Já não sei quem me amou, aonde foi eu Dá pra ver que o amor pela classe se mede depois do poder Ficar no sindicalismo sempre uma saudade Só com a bandeira vermelha eu amo de verdade E quando o fascismo vem é a esquerda que eu chamo Dar para o burguês Mas quem é que eu, eu engano Quem é que eu, eu engano Ficar do sindicalismo Sempre uma, uma saudade o Sindicato de São Bernardo Só, Só com a bandeira vermelha Eu amo de verdade para os trabalhadores E quando o fascismo vem É a esquerda que eu chamo Posso dar para o burguês, mas quem é que eu engano? Eu não vou ficar, eu não vou trabalhador. Tô fazendo amor com a burguesia